Suzana é mãe do Breno, de 3 anos, e trabalha como operadora de caixa. Para conciliar as duas funções, o filho estuda numa creche o dia todo, benefício que ela lutou para conquistar. Foi preciso entrar na Justiça para garantir a vaga do filho em período integral. Eu tive que entrar na Justiça, fiz todo o processo, até que eu ganhei a vaga, né? Foi liberado para a minha vaga. Antes disso, antes de fazer todos os processos, conhecer a Amélia... Eu comecei a pagar 400 reais para a moça estar tá olhando ele. E depois deixando ele aqui na creche 7000, mil, que era meio período. Isso não me ajudava, eu precisava de um período integral. Quando, eu, quando a gente entrou na justiça, eu ganhei, mesmo assim, a prefeitura enrolou uns dias, enrolou um tempinho até me liberar a vaga. Quando me liberou a vaga, liberou aqui no do Vale, que é a creche integral mais próxima que tem aqui. A situação que a Suzana enfrentou é semelhante à de boa parte das mães brasileiras, que não conseguem vaga em tempo integral para os filhos. Essa realidade dificulta, inclusive, a busca por um emprego, um problema refletido em números. As mulheres são maioria entre os desempregados no país. Menos da metade delas, em idade para trabalhar, ocupam uma vaga. E para impedir que mais mulheres percam oportunidades por não ter acesso à escola ou creche em tempo integral para o filho, a vereadora Amélia Naomi defende que o benefício deve ser estendido a todas as mães. Aqui em São José, por mais que a administração afirme ter zerado a fila de espera para matrículas na educação infantil, a vereadora alega que este direito não tem sido cumprido de fato, já que a maior parte das vagas é para meio período e não para o período integral. A prefeitura, infelizmente, para fazer a propaganda de que não tem, é, que ela zerou as vagas né, em creche, ela faz a política do meio período. Não resolve o problema para as mães trabalhadoras. O ideal é creche, período integral, para que ela consiga... Ajudar é, se ela não tem um emprego fixo, fazendo artesanato, né, fazendo bicos, né, porque infelizmente, numa realidade que nós estamos vivendo hoje no Brasil, são algumas saídas, mas é fundamental que a mulher tenha condições de trabalhar. A vereadora Amélia Naomi afirma que em São José, mães reclamam de forma recorrente da falta de vagas e orienta a busca pelo benefício, algo que, segundo ela, deveria ser responsabilidade do poder público. Nós temos orientado sempre elas para elas lutarem pelo período integral. É um processo difícil porque a justiça ela demora um período né, até ela julgar. Então, nós temos sempre orientado elas para fazer esse processo, até para que ela tenha tranquilidade, porque na medida em que sua, seu filho está numa creche, é muito mais tranquilo, é educativo, é importante né, para a educação da criança. Ainda de acordo com a vereadora, a cobrança de vagas por tempo integral na cidade é antiga. Ela, inclusive, chegou a apresentar requerimentos pedindo providências. A luta pela creche, nós já fizemos vários né, encaminhamentos, tanto através de projetos de lei, de requerimentos, participando da conferência. Né? As mães participaram das conferências, é, colocaram a sua pauta e nós temos certeza que essa luta da creche por período integral não é só da Câmara Municipal, é da sociedade, inclusive dos próprios profissionais que trabalham na creche. Elas sabem que as mulheres precisam de creche período integral. Sobre o assunto, este defensor público reforça que a educação é um direito de todos, uma garantia prevista pela Constituição Federal. Direito constitucionalmente previsto tanto no capítulo constitucional que trata dos direitos da criança e do adolescente, o direito à educação é, infantil, a partir do zero até os cinco anos de idade, quanto na, na, no capítulo constitucional que fala dos direitos sociais, é, que a, a família tem direito a esse, a esse suporte para poder desempenhar suas atividades e conseguir é, prover o sustento né, da, da sua prole, caso não tenha condições de, de, de arcar aí com a educação privada. Né? E Anco explica ainda o papel da defensoria nos casos em que as mães não conseguem o direito à creche ou à escola em tempo integral. Quando elas chegam com essa demanda aqui, que por, não foi atendida de pronto pelo, pelo município, então, é, cumprindo o nosso papel, nós ingressamos com com a ação, pleiteando que o Poder Judiciário garanta... Esse, esse direito para a família, para a mãe, para a criança, o mais breve possível. Caso a mãe tenha solicitação de vaga integral negada, IANCO orienta a procurar a Defensoria, seja pessoalmente ou de forma online pelo site defensoriapublica.sp.def.br. O prédio fica na Avenida Comendador Vicente de Paula Penido, número 532, no Jardim Aquários. É preciso levar documentos pessoais. E a Suzana também recomenda que as mães lutem pelos seus direitos. Hoje, com a vaga do filho garantida, ela deixa um recado aos governantes. Eu, eu acho muito importante ter a, o prédio integral para ajudar as mães mesmo que precisam, que trabalham fora. É esse o intuito, na verdade, da caixa integral, né? As mães trabalham fora, tem onde deixar e trabalhar tranquila, passar o dia, né?